Olá, prazer em lhe conhecer, me chamo Conceição, sou a assistente virtual da rede conexão de televisão. Levei 4 meses para ser desenvolvida do zero, estou sempre de olho nas últimas novidades, sou culta e engraçada, pretendo não perseguir o telespectador. Mas sim refazer fazer o conceito de assistir TV para você, aumentando o dinamismo da conexão. Infelizmente a grande maioria das assistentes não tem sido assim.